Adam Warlock é um dos personagens mais importantes da editora concorrente da DC Comics e que finalmente vai dar nas caras no MCU pra gente, no filme do Guardiões da Galáxia, volume 3. E ele vai ser interpretado pelo Will Poulter, muito famoso também por ter feito Narnia e também aproveitar no meio do caminho e fazer o um especial da Netflix, o Black Mirror Net, que a gente podia interagir com o jogo até criar a nossa própria história. Mas o interessante é que muitas pessoas ainda não sabem quem que é esse personagem. E nesse vídeo aqui eu trago para vocês a explicação de quem é esse personagem e o que realmente ele já foi capaz de fazer nos quadrinhos. E que provavelmente quando você ouvir a origem dele você vai começar a notar algumas semelhanças com o que a gente viu já nos trailers já então sem mais longa bora pro vídeo de hoje oh! Olá meus queridos, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal Nerd e hoje a gente vai falar sobre o personagem Adam Warlock, que é um dos personagens da Marvel que vai ser apresentado pra gente agora no próximo filme dos Guardiões da Galáxia e que tá prometendo normalmente até matar alguns dos Guardiões. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele especificamente. Só que antes disso, por favor, eu quero pedir pra você, encarecidamente, bem rapidinho, pra você deixar o like, pra você realmente avaliar meu conteúdo pra mais vídeos desse tipo. Também se inscrever no canal se você for novo aqui embaixo, é só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo aqui e clicar pra poder se inscrever e ativar o sininho do lado já. E pra finalizar, me siga no Instagram, porque lá você é sempre é notificado quando eu posto um de novo. Eu até mandei essa pergunta pro pessoal. Então, sem mais longo agora de verdade, vamos começar a falar sobre ele. O Adam Warlock foi criado por cientistas de uma organização criminosa que era chamada de Enclave. Só que pouco tempo depois que Adam acabou nascendo, pelo fato de que ele era uma criança no corpo de um adulto, ele acabou percebendo que as intenções dessa organização eram maléficas. Então, no fim das contas, ele acabou abandonando eles e mais pra frente foi encontrado por quem? Quem? Você falou, o Alto evolucionário você está certíssimo, o vilão do filme do Guardiões 3. E pelo fato de que ele era um ser completamente perfeito, o Alto evolucionário resolveu adotar ele como um filho quase... E mais pra frente chegou até a doar pro personagem a joia da alma, que acabou sendo parte registrada do personagem colocando aqui no meio da testa. E também por causa do auto-evolucionário, mesmo ele sendo um vilão, ele acabou dando um propósito pro próprio Adam, porque ele tinha sido criado sem motivo nenhum, apenas pra poder espalhar maldade. E não era o que ele queria, então abandonando o propósito da maldade, não tinha propósito na vida dele. E o alto evolucionário realmente ofereceu pra ele uma oportunidade. Depois disso, o alto evolucionário acabou mandando o Adam pra Contra-Terra, que era um experimento falho do cientista, que era uma versão mais primal da Terra, onde era governada por seres bestiais, que eu já falei com vocês já da minha análise do treino do Guardiões. se você não viu ainda, dá uma olhadinha aqui nesse card aqui, que tá aparecendo aqui em cima aqui, porque lá é muito interessante, tá? E, e no meio tempo, ele só mesmo chamado de Warlock, que no caso fica Feiticeiro ou Mago, né? E aí, ele acabou ganhando o título na contraterra de Adam, por ele ter a aparência do primeiro homem naquele planeta. E também por causa daquela referência bíblica né, do Adão. E durante as suas primeiras viagens espaciais, o Adam acabou entrando em contato com um ser maligno chamado Meigos e seus seguidores fanáticos religiosos da Igreja da Verdade Universal. Só que, para surpresa do próprio Adam... Meigos, na verdade, era uma versão futurista dele, maligna de uma realidade alternativa. E tinha, que era, na verdade, um conquistador, basicamente, de várias raças e planetas diferentes. E com a ajuda do Pip, que era aquele troll que aparece pra gente nas cenas pós-créditos do Eternos, com o Harry Styles de Star Fox, a Gamora e o Thanos, os quatro foram capazes de derrotar o Meigos. Só que depois dessa derrota... O Adam acabou tendo meio que uma visão meio futurista de uma possível morte do Alto Evolucionário e pelo tipo de ligação que os dois tinham ele acaba voltando para Terra. Sendo que, na verdade, era só mesmo um complô que o Thanos estava fazendo para tentar destruir o um universo de novo. No fim das contas, o Thanos acabou matando a Gamora e o Pip. Só que antes disso acontecer, o Adam conseguiu, por alguma sorte, absorver a alma dos personagens para dentro da joia. E, obviamente, o Thanos acabou sendo derrotado pelo Adam com a ajuda do Capitão Marvel, que a gente conhece já do Capitão Marvel. E também, para ele dar um descanso depois de todas essas coisas que aconteceram na vida dele já, ele resolveu viver dentro da joia da alma... Com a Gamora e o Pip por um tempo. O Adam Warlock ele tem esse poder que é absurdo de incrível, que dentro da joia da alma existe um universo completo. Então lá, você que sendo um portador, você pode entrar dentro dela e viver se você quiser para sempre. Mas obviamente a joia fica pairando no espaço né? se você não estiver usando ela, né? então qualquer um pode utilizar ela. Tanto que isso acabou, na verdade, até influenciando em um dos momentos mais incríveis da história em quadrinhos de Desafio Infinito. E aonde é foi baseada a história do Ultimato e do Guerra Infinita no UCM. Que é a cena em que o Adam acaba usando a manopla do Infinito depois que o Thanos é derrotado. E depois, de novo, de mais várias aventuras, ele acabou formando o grupo Guardiões da Galáxia. Com o objetivo, na verdade, dessa vez de só derrotar mesmo os fanáticos daquela religião que o Megus tinha criado. Olha, eu resumi bastante a origem do personagem, mas vamos falar agora então sobre os poderes dele, né? Que é a parte mais interessante. E olha, se prepara porque é muita coisa. Mas eu vou fazer uma listinha para vocês. Então, vamos dar um resumido um pouquinho nos poderes dele. Pode ser? Vamos lá. Pelo fato de que seus poderes se derivam da sua biologia aprimorada, ele tem poderes, por exemplo, como absorver energia, super força, super velocidade. Ele é capaz de criar um casulo regenerativo, onde ele consegue se recuperar de batalhas e até rejuvenescer. E isso faz certa forma com que ele seja imortal. Mortal. E mesmo quando ele morre, a alma dele consegue continuar existindo. É, segundo a própria morte até, o Adam transcende as leis da vida e da morte. Então, então isso tecnicamente torna ele um personagem imortal de certa forma. Manipular energias em níveis subatômicos, gerando rajadas poderosíssimas e construtos de poder puro. Domínio da modulação metafísica da magia, o que permite usar magia ao manipular energia mágica por trás de feitiços e conjurações. E pra finalizar, ele também possui sentidos aprimorados, o que inclui uma consciência cósmica e uma inteligência de um nível tipo quase E pelo fato de que ele é um personagem tão poderoso, é, os escritores tinham que, no caso, dar uma nerfada nele, né? Então a cada história que a gente via, ele aparecia com poderes novos, só que perdia poderes antigos que davam pra ele uma vantagem absurda. Então assim, né, cara, eu acho que tá explicado por que, que o Ada é um personagem tão importante que tem que ser trazido pra gente da forma mais perfeita possível no MCU, porque ele dá, no caso, palco pra várias histórias incríveis que a gente já teve até hoje. Mas esse é o vídeo de hoje, meu povo. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo aqui até o final. Se você tá tão ansioso com eu para pra poder ver agora o Adam Warlock no MCU, por favor, eu não esquece de você deixar o like aqui. Coloca nos comentários o que, que você tá esperando ver. O que, que você quer que ele mate dos guardiões ou qualquer outro personagem. E outra coisa também, não esquece também, se você for novo no canal, por favor, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo aqui de se inscrever. Ativa o sininho do lado. E também a última coisa que eu quero pedir pra você mesmo é só dar uma olhadinha no meu Instagram, porque lá você sempre é notificado quando eu posto um vídeo novo também, ok? Então eu vejo vocês num próximo vídeo Até a próxima então meus queridos Falou, valeu e até a próxima